Pegue o braço esquerdo, representado pela letra L, e parafuse na lateral esquerda do assento e do encosto, utilizando os parafusos maiores. Coloque então as peças de acabamento. Faça o mesmo com o outro braço. Encaixe as rodinhas na base, exercendo um pouco de pressão em cada uma delas. Vire o pé e encaixe o pistão. Encaixe a base da cadeira no assento. Pronto! Sua cadeira está pronta para ser usada.